Você é novo aqui na igreja? Ah, prazer, meu nome é Brian. Eu só queria te dizer de um evento da Rede Nova que, que vai ser dia 2 de dezembro no sítio Bromélias. Eu queria te dizer que o nosso tema é. Nosso lugar marcado por Deus! Lá você vai ser impactado pela palavra de Deus. Eu só queria te dizer para você: vir para nossa rede. Vem para a rede.